Minha mente diz-me vai para frente. Mantenho a minha forma e sou resiliente. Enfrento rumo aos médios com unhas e dentes O tempo vai passando, continuo persistente Entendo que tudo isso é uma questão de tempo Entendo que esse poder que eu almejas vem com tempo Entendo que tudo isso depende da tua coragem Entendo que tudo isso depende da tua ambição Vá lá, corra atrás, coloca o pé no chão Vá lá, corra atrás, não viva só de ilusão Porque a nossa vida nunca foi brinquedo não porque a nossa vida nunca foi brinquedo, não Resiste, insiste, existe, investe Trabalha duro pra não seres um mero pedinte Bate no peito, bro, nunca admite Bate no peito, bro, nunca admite Faça pra valer, faça pra viver Mostra quem tu és, mostra o que tens Acende essa chama, transcende essa alma Ninguém me pode rebaixar, um gajo me ama Estou na luta contra todos os dramas Estou na luta contra todos Todos os meus traumas Cabeça erguida, mantenho a minha calma Fama, nunca foi nada Eu não canto pra levar essas miúdas pra minha cama Respeito os ideais e a casa da minha mama Respeito os ideais e a casa da minha mama Respeito e poder, eu estou a lutar para obter Se o polícia é o ladrão, já não sei quem vai nos deter Eu estou a comer esses bits like a Pacman Socos na cara do nigga, tipo Batman Continuo strong, tipo Superman que ser minha Lois Lane uh. Seja um carro de corrida nessa pista Seja um carro de corrida e não desista Seja um carro de corrida e não despista Siga sempre frente frente, maniga Siga sempre frente e de peixe pra peixão, estou fora do aquário Investi no meu tempo, nunca perco o meu horário Concorro comigo mesmo, eu sou meu adversário Sou um rap veterano que rapa há mais de seis anos Me injetei uma dose de agosto, hoje é meu aniversário Eu quero trazer rap extraordinário Eu apareço uma vez a cada centenário Muito pelo contrário, vi montar o meu cenário Antes do lançamento, vou lançar o documentário Não sou comentador, não debato com otários Nessas mídias sociais, há é a falta de respeito, muitos levam tudo a peito Mas eu reconheço, eu também erro Nunca vos disse que era perfeito Tenho defeitos, tenho meus feitos E essa melodia cura todo o peito Diante dos pensamentos, sempre estive eu errado ou certo